Olá, cidadãos e cidadãs, olha aqui meu chapéu tricolor. Tenho a impressão que, apesar de todas as teses debatidas no Congresso, só mudamos para cidadania mesmo para poder nos cumprimentar com. Olá, cidadão, bonjour, cito eu. Bonjour! bonjour. bonjour. Somos comunistas. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Mas como assim? Os comunistas se tornaram liberais? Não é bem assim, né, jovem aprendiz? Nós temos uma raiz, social-democrata. Os bolcheviques agora são se Seguindo no mausoléu. Seus comunistas Nutella? Cadê aqueles comunistas raiz? Aqueles que erguiam bandeira vermelha e corriam em direção às metralhadoras dos fascistas? Peraí, aí, para tudo! Eu sei que estamos pirando cabeção. Pois é, o PCB, Partidão, aquele que foi fundado em 1922, às vésperas de seus 100 anos. Porra, tudo isso? Muda então, novamente, agora se torna cidadania. Alô? Essa é uma mudança diferente da que mudou do PCB para o PPS. Não somos mais nós com nós mesmos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mas movimentos e forças políticas que vêm de fora do partido participaram ativamente nessa transformação. Fatality. Há muita confusão na cabeça de todos, afinal, o que estamos nos tornando? Não sei. Vamos guardar a nossa história na gaveta e começar praticamente do zero? Ou não? Vamos perceber que somos herdeiros de um processo político secular a gente debater isso e muito mais, estamos iniciando uma série de vídeos. Vamos contar nossa história, mas não queremos fazer sozinho. Queremos que todos nos ajudem a contar a nossa história, a história desse partido. Se você quiser enviar ideias, referências de estilos, informações que acha importantes, nos envie. Envie, por exemplo, uma história de como você entrou no partido, o que você conhece da história do partido, ou uma história do partido bacana, que você acha legal divulgar, algo que você viveu no partido. E a gente vai construir essa grande história com todos nós aqui no canal A Cidadania. Cidadania 23. Onde a gente for, a cidadania vai junto.